Fala aí família de loucos por drywall, para você que não me conhece, meu nome é Adalberto Larroque, eu sou instrutor e empresário na área do drywall. Pessoal, nesse vídeo eu quero dar aqui uma dica bem legal para você, eu quero falar contigo sobre a questão da banda acústica, porque muitas pessoas não utilizam a banda acústica nos seus projetos, porque não conhecem a banda acústica, e outras não usam porque não entendem a importância da banda acústica no resultado final da sua obra. Então a gente vai falar aqui da importância da banda acústica tanto no Drywall quanto no Steel Frame, mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não custa nada. O canal aqui tem muita coisa boa para te ajudar aí no Drywall, tá OK? Muitos vídeos aí gratuitos. É, outra coisa, deixe também seu like, seu comentário, compartilhe com alguém que você sabe que essa informação vai ser útil um colega teu, um profissional, um amigo teu, compartilhe aí, vamos é, é, compartilhar aquilo que é bom, tá ok? É, e outra coisa, se você quiser se aprofundar no drywall, você ainda não, não domina o drywall, quer aprender a trabalhar com drywall entrar nessa profissão, nós temos curso presencial e online, tá bom? Os links estão na descrição desse vídeo. Pessoal, a banda acústica, né? Ela é conhecida também como fita de banda acústica. Ela é um EVA, né? Uma borracha EVA que já vem aqui com cola. E você cola essa banda acústica tanto no fundo da sua guia, tá? no fundo da sua guia, evitando o contato do aço direto com o concreto no piso ou direto lá com concreto na laje, tá? E também você pode colocar ela nos perfis laterais da, do teu, da tua parede, tá? Evitando assim que ela encoste direto no pilar, encoste direto no concreto do embolso da parede, tá bom? Qual a importância da banda acústica dentro de um projeto de drywall ou steel frame? Muitas pessoas não sabem, pessoal, mas a banda acústica ela pode ser responsável até 10%, até 10 do desempenho acústico de uma parede de drywall ou uma obra de steel frame. Então é uma coisa muito, muito grande, tá? Ela pode numa parede, num, num projeto de isolamento acústico, ela pode acrescentar a essa parede até 4 decibéis a mais tá? de isolamento ali acústico, tá bom? É, e como isso funciona, pessoal? Por exemplo, eu vou colocar a minha guia no piso, tá? Eu vou colocar a minha guia aqui no piso. Possa ser que embaixo, abaixo desse, entre a guia e o piso, existaria alguns desníveis que criem brechas ali possíveis, né, de passar ruído de um lado para o outro. Isso pode acontecer na parte de baixo da guia, na parte de cima da guia ou nas laterais da parede. Então a, a banda acústica ela tem função né, de preencher essa, essas brechas, tá ok? Outra coisa também, pessoal, é que a banda acústica funciona, por exemplo, uma parede externa, né, por exemplo, você está fazendo uma parede de drywall, né? É, vamos supor numa cobertura. Mesmo tendo telhado, quando dá chuva de vento, vai cair é, é, água naquela região ali dentro. E se ela não tiver com banda acústica, essa água ela pode passar por baixo né? dessa, dessa guia e o piso e entrar água dentro do ambiente. Assim também pode acontecer quando se trata do steel frame, pode passar água na parede externa e entrar água dentro do ambiente. Então a banda acústica também serve para isso, para fazer esse isolamento, prevenindo ali a passagem de água. Em alguns é, projetos pessoal, principalmente na questão do steel frame com a parede externa, é importantíssimo que você também use fresh, tá? É, que é essa manta asfáltica que você cola ela primeiro na guia e depois que você colar ela na guia tu vai colar tanto no fundo quanto quando abraçar ali as laterais né E depois disso você vai fazer o seguinte você vai colocar ainda por baixo dessa manta asfáltica você vai colocar também a sua banda acústica ali trazendo ainda maior proteção sobre a tua parede tá pessoal. Um perfil de, de, de drywall e um perfil de steel frame, ele tem uma vida útil. E essa vida útil, ela é garantida por quê? Porque tanto o aço de drywall quanto o aço do steel frame, ele recebe ali um banho de zinco. Né? Então, esse banho de zinco, ele faz com que é, a corrosão seja é, uma corrosão que não seja rápida, seja uma corrosão a longo prazo. É uma casa de steel frame ela pode passar de 100 anos. Os perfis podem ter uma durabilidade acima de 100 anos, como também uma parede de drywall. Então, não é algo que se acaba rápido. Mas, quando foi feito esse ensaio dentro de um, de um laboratório, para que esse perfil chegasse a ter uma durabilidade de no mínimo 50 anos, a, dentro desse laboratório eles fizeram esses ensaios, prevendo que seriam utilizadas proteções, tá ok? Se você não usa essas proteções, como, é, dependendo do caso, a manta asfáltica, você não usa a banda cosca, essa, essa durabilidade desse banho de zinco, ela pode diminuir, diminuindo também a durabilidade do teu perfil, tá ok? Então, é, eu espero que você tenha entendido a importância da banda acústica. Ela é tão importante, ela é tanto importante em projetos acústicos, quanto ela também é muito importante na questão da durabilidade do teu perfil. Fica essa dica aí. Se você não sabia, aprendeu aí agora, tá ok? E se você já sabia, deixa aqui no comentário, Larroque, eu já uso banda acústica, Larroque. Eu não uso banda acústica, tá bom? Deixa aí no comentário aí, se você também não conhecia, passou a conhecer agora. O teu comentário ajuda muito o canal. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. E eu vou deixar aqui esses vídeos aqui para você ver, tá ok? Veja esses vídeos aí que também vai te ajudar muito. Fica um abraço para você que como eu é louco por ball.